E aí pessoal, bem-vindos mais um vídeo aqui do Gordinho E dessa vez, galera, eu tô aqui pra mais um vídeo de Sneak Peek Sim, senhoras e senhores Mais novidades no seu jogo predileto de celular Quem sabe? Talvez não Mas enfim, quero trazer pra vocês hoje, meu Deus Se você não assistiu antes de começar Se você não assistiu o outro vídeo das outras novidades Clica aqui nos caixas do YouTube que você vai direto pra lá Pra você assistir e conferir todas as novidades aqui no canal do Gordinho Beleza? Então vamos lá Caras, eu quero trazer pra vocês hoje uma nova... Carta! Sim! A melhor parte dos sneak peeks são as novas cartas, então vamos aqui, vamos ver o que nós temos de novo. Galeras, então vamos ver aqui a nova carta, exatamente essa que vocês estão vendo, que é o Mega Servo. Ele tá aqui no meu, é, no nível máximo, né, porque eu tô com o aplicativo de desenvolvedor, que é o aplicativo mais lindo do Brasil, do mundo da história, porque eu consigo tudo no nível máximo, enfim, tem aqui o Mega Servo de nível 11, no nível 11 ele vai ter 1.011 de vida, vai ter 414 de dano, galera, muita coisa, ele ataca tropas aéreas e terrestres, ele não tem alvo preferencial, ele tem um alcance de 2, na verdade o dano por segundo é 318, o dano normal é 414, mas a velocidade de impacto é 1.3 e ele é, tem velocidade média de, de movimentação, ok, Vamos só comparar ele rapidamente com o Bebê Dragão pra vocês terem uma noção. O Bebê Dragão também tá no nível máximo aqui, tá? Também tá no nível 8. Ela é uma carta rara, esqueci de dizer, o Mega Servo. E o Bebê Dragão, caras, ele tem aqui 1544 de vida, 193 de dano. Pra vocês compararem aqui, ó. O Mega Servo, ele tem quase a mesma vida do Bebê Dragão, né? Ele tem 50% a menos de vida, praticamente. Não é quase a mesma coisa. Mas tem muito mais dano, ele bate muita coisa. Vamos fazer um gameplay contra o computador... Porque, né, não temos adversários aqui, mas enfim, vamos contra o Shader, eu sou o Bacon, ele é o Shader, vamos lá então, gordinho lindo contra MC Shader Vamos mostrar pra vocês aqui então o novo servo, pra vocês verem aqui a deliciosidade que ele é, ele tem tá um sonzinho lindo, vocês viram Enfim, tá aqui, ele tem um tipo um, um, uma armadura, tá galera? Mano do céu, já tô me ferrando aqui, beleza, caralho, o cara tá gastando elixir pra caramba aqui Mano, vou mostrar só pra vocês rapidamente aqui o, o Mega Servo. Ele é uma carta rara, então ele vai ser aí até o nível 11, o nível, será o nível máximo dele. O que que tá acontecendo aqui, meu Deus? Olha só o dano que ele tá dando lá do outro lado. Meu Deus! O que que é isso? Calma, cara. Que loucura é essa, cara? Meu Deus, velho! O cara não para de colocar a carta... Vocês viram aí o Mega Servo? Porque olha isso, cara. Isso aqui não tá certo não, mano. Isso aqui não... Treinador shedder. Meu Deus, velho. Vocês notaram também a diferença visual aqui? Manos... Que... O que que aconteceu, mano? Bugou a parada? Que loucura foi essa? Mano, vocês viram isso aqui, velho? O cara colocou um, um spark pra colocou outro pra colocou duas lendárias, que é o Lava Round... Mano, vamos lá então, mega servos, eu quero mostrar aqui os servos pra vocês, vocês verem os servozinhos É como se fosse um servos dentro, servos comuns em uma armadura, então ele tem mais vida, tem mais dano, é uma tropa de média Como se fosse aí, digamos, um cavaleiro sobre asas, tá? Ele é mais ou menos aí da força de um cavaleiro Acho que a gente pode comparar com um cavaleiro sobre asas, que fica legal Enfim, mano, que que é isso, meu irmão? O cara já começa sinistro Velho, vamos colocar o nosso mega servo em jogo Lá do outro lado eu já tô me ferrando. Que que é isso, cara? Da onde você tira tanto Spark, meu Deus, velho? Mano! Vai, Mega Servo, quebra do outro lado. Agora a gente tá conseguindo... Mano, calma aí. Meu Deus, velho. O que que é isso, cara? Vai, Mega Servo, mete porrada. Mano! De onde veio esse novo Round? Mano! Não, mano, para. Que loucura é essa? Isso aqui é impossível de ganhar, velho. Isso aqui virou tipo um modo de desafio? Porque... É... Que que é isso, cara? Olha isso, olha esses dois Sparks, mano! Caralho, velho! Que loucura é essa, mano? Olha isso, velho! Que doideira! Mano! Que loucura é essa? O cara coloca 10 Sparks em um minuto! Mas enfim, se você gostou dessa loucura Absolutamente louca Do Mega Servo, se você gostou de mim Se você gostou de qualquer coisa aqui no canal Não se esqueça de deixar o seu like, deixar o seu feedback aqui nos comentários para eu saber se vocês estão gostando Se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito E tá me vendo pela primeira vez que você gostou Então é isso, falou um grande abraço do Gordinho E até a próxima